E sejam bem-vindos a mais um vídeo nele O K drop galera O melhor site que existe No mundo inteiro para abrir caixa de CS Não tem como Hoje eu vou começar com uma caixinha Muito cara e depois eu vou Para batalhas dessa caixa Eu acho que é a caixa Vice Essa caixa Vice aqui eu tenho gostado muito dela Ultimamente, se eu pegar a Vice aqui Eu já vou ficar muito feliz, mas é uma chance baixa Eu vou abrir uma caixa para ver o que drop E depois eu vou fazer batalhas Com essa e algumas outras caixas, porque daí é mais divertido, peguei uma gutzinha Lori, tudo bem, beleza, vou vender. Galera, colando aqui em case battle, né, as batalhas tem, na minha opinião, a parte mais legal do site, inclusive batalhas de graça que você pode participar, tá vendo esses bilhetes grátis aqui? Cara, entra no keydrop, entra na descrição, é o melhor site que existe, você pode colocar o código LUGIN pra garantir 10% de bônus no depósito, e também pode pegar aqui as batalhas grátis, ou criar batalhas que é o meu caso aqui, eu vou fazer uma batalha, meu irmão, com a luva Vice, essa luva, na minha opinião, é a a luva que eu não tenho ainda, que eu gostaria de ter. E se eu conseguir dropar uma dessa aqui na batalha contra o bot, melhor ainda, irmão. Entendeu? Eu pego a minha luva e pego todas as skins que o bot dropar ou outra pessoa. Eu coloquei o bot pra ser mais rápido. Gut versus Gut. Gut e Lori tá vencendo. Galera, na esquerda estão as nossas skins. Temos que torcer pra vir uma skin melhor que a dele agora. Porque essa flip que ele pegou me lascou, mano. E... Duas flips, ele... ele nossa, aí, aí quebrou, aí quebrou. Essa caixa vice, ela não decepciona, meu amigo. Sempre dropa coisa boa. Dessa vez só não dropou pra mim, né? Dropou pro bot. Ó, coloquei dois bots, mano. Agora ah, vou batalhar contra dois bots ao mesmo tempo. Se eu pegar a maior parte das skins boas, eu ganho todas. Começamos mais ou menos, né? Gutszinha não é a melhor skin possível. Vai, vamos ver. Nossa, duas Guts. Caraca, de novo duas Guts, mano. O que tá acontecendo, cara? Vai, Desempata a minha Gut foi a melhor <risos> GG, cara, ganhamos com Gut Só dropei Gut, como assim, cara? Não, na moral, essa batalha não valeu, cara Só tá dropando Gut Eu vou colocar duas Vices e finalizar com uma Lore Vai 1x1, um mano Tensão Duas vice E a caixa mais cara no final Tudo vai ser definido na caixa lore Eu tenho certeza Pimba Gut Padrão, mano Padrão A vice, a vice tá dropando o gut Vamos ver se agora vem uma faca que não seja uma gut, por favor Gut Tudo bem Tudo bem Agora tudo vai ser decidido na caixa lore 3 2 1 Pá. Luva, não na... Mano, perdi -se. Até agora a Vice não dropou nada decente Eu vou criar a mesma batalha com três Vice agora, na verdade Agora é pra vencer, velho, pra vencer Quatro caixas Vencer na Vice já Na Vice, dropar uma faca muito boa, vai Gut, padrão, beleza Na segunda, Gut de novo Vamos ver, vamos ver Não, não foi A Vice logo ali embaixo Na terceira Vice vem uma faca boa Ô, a Vice Vai, vai nossa, veio, veio só Guts, mano Meu Deus do céu, tudo vai ser decidido na caixa Lore. Ainda não tá decidido, vai Pimba Aí lascou, aí lascou Eu vou fazer uma batalha com uma caixa só Bem direto ao ponto, se eu dropar a melhor skin aqui Eu levo as quatro skins Por favor, K-Drop, me dá uma skin boa Vamos ver Ganhei Deixa eu tentar uma maluquice, mano Vou abrir uma lore O que cair aqui, eu vou jogar no upgrade Tomara que já venha uma skin boa Pro upgrade ser treta Ai, caraca Se ficasse na carambi, ia ser muito bom, mano E agora vem o upgrade Não foi uma skin muito boa 43% de chance Vai dar bom, vai dar bom isso, beleza, flipzinha Vou vender essa flipzinha E vou agora mudar um pouco o esquema aqui da batalha Vou colocar só duas vice e duas lore Se alguém dropar uma coisa boa na vice Já tá meio caminho andado, mas é na lore que vai decidir, velho Quero dropar uma faca boa aqui na caixa vice Pimba, gut Guts Caraca, o cara dropou talon, mano. Pô, essa talon tinha que ter vindo na minha, mano. Tá maluco, velho. Uma flipzinha não tá muito bom, mas também não tá muito ruim. Agora as duas caixas lore pra decidir, velho. Vai. Luva horrível, mano. Luva horrível. Tudo ou nada na última caixa lore. Vamos ver. Vai, vai. Ah, mano, essa luva horrível não, cara Se eu perder essa batalha aqui, eu vou tá ripando E olha que essa ripada foi triste, cara Porque, na moral, eu tava muito bem nas batalhazinhas, velho. F total se eu perder essa daqui Vai, caixa da medusa, vai Hã? Faquinha, faquinha perdi. Não é sempre que dá pra ganhar, né? Caraca, velho Facilei demais, mano Eu acertei um upgrade super foda Ganhei algumas batalhas Ganhei uma batalha de mais de mil dólares Mas perdi as batalhas mais fáceis, mano Que era pra ter ganhado Bom, galera O Kidrop é um site comprovadamente justo Que você pode vir aqui e analisar o algoritmo Realmente tudo que acontece aqui Tem o fair por trás, tá ligado? As coisas são seguras Tem gente que comenta, Ah, isso você sempre ganha Hoje tomei um hippie aí de 2 mil dólares, mais ou menos Vou fazer um upgrade aqui, cara Tentar pegar uma faca, alguma coisa Deixa eu ver, 5% de chance 10% de chance, será que a gente acerta? Vai, é o recomeço ah, mano, agora velho. agora ripei. O que eu ganhei na última vez que eu vim aqui, eu perdi hoje Vou voltar em breve, vou colocar mil dólares aqui na minha conta do Keydrop E vou tentar transformar essa grana em muito mais nas batalhas É muito difícil de dar errado nas batalhas, hoje deu, velho Mais é isso aí, então, galera O código login dá pra vocês aí 10% de bônus pra vocês tentarem a sorte. Não vou mentir que às vezes as coisas desandam Então não coloca mais o que você pode perder Coloca um valor pequeno Pode depositar com todas essas formas aqui de depósito Tem as skins, Cripto, boleto e tudo mais A gente se vê na próxima, valeu que drop O site é bom, eu me lasquei hoje Infelizmente, tamo junto Até a próxima, falou